Jorge Miguel, eu falo de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, é um prazer muito grande dar esse depoimento para a nossa querida amiga, professora Rita Gonçalves, pelos ensinamentos que ela nos passa, pela confiança e, acima de tudo, pela lealdade e amizade nos seus ensinamentos para conosco. nos atende sempre quando precisamos, assim, muito satisfeito, né? a experiência dela, a didática que ela tem na aplicação dos cursos, e que tem nos levado a ter grandes sucessos, né? Ao ponto de já sermos convidados para diversos eventos e assim por diante, né? Professor Rita, muito obrigado por tudo. Somos teus fãs aqui da Jorge Miguel Contabilidade. Um abraço.